Boa tarde Dartena, tudo bem com vocês? Eu sou o Dart, estou trazendo mais um vídeo de iFrame, então pessoal, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, então, uh, hoje estou trazendo mais uma build aqui para o canal e a build de hoje vai ser a build da Endura. É isso aí pessoal, Endura é uma arma de uma mão só, ok? É tipo uma arma de, como posso dizer, é... para esgrima, dizendo assim, é uma arma deste tipo de esgrima. E é muito top, é muito foda, é muito forte, ok pessoal? E eu decidi, já buildei ela, eu consegui revender ela há pouco tempo e eu... E é claro que aprovou. eu fui aproveitando o Payo Riven logo diretamente e trouxe ela. Não vou dizer que é o melhor Riven do jogo, não uma para uma arma branca, mas sim um Riven que eu acho top. Que eu decidi o palo ao máximo e decidi trazer build dele com a arma também, desse modo Riven. De tanto com a arma dela, essa arma que estou aqui com ele. Então, pessoal, eu vou estar lá no, no simulacro. Vamos estar lá todos. Eu vou, -vos mostrar, a ela. vou mostrar a build dela. Vou mostrar essa arma com mobs de nível 140 e Gunners, tem muita armadura mesmo, como vocês sempre sabem. Rev é o anime com mais armadura do jogo. Então vamos lá para o simulacro, pessoal. Então, pessoal, estamos aqui no, no simulacro, estou aqui com a Endora, ok? Já está aí os mobs os Rave eu vou apresentar dois tipos de builds pessoal uma build com raven e outra sem raven para vocês o com raven é para quem tiver raven porque gosta de usar raven nas suas builds e sem raven é para aqueles que não têm raven e também podem mostrar aqui mesmo sem raven essa, essa, essa arma é muito top, muito foda, muito foda a sério, vamos lá então pessoal, Endura está aqui primeiro vamos conhecer o seu o modo de raven a build de raven, ok pessoal leva duas formas Bem poucas, não gasta muito, ainda sobe a polaridade Ok pessoal? Então pessoal, o que é que nós vamos fazer aqui? Temos o modo da aura que é o Volpin Mask É o único modo de aura que eu tenho dela Temos o prêmio de Fever Strike Enduro Toxana Instintor Incistor, acho que assim que se diz, não sei. Então, neste modo, a gente contou com mais, mais 31 de. Mais te, quer dizer, mais 71,8% de toxina, mais 88,1% de perfuração, mais 85,9% de alcance. Só para vocês verem, pessoal. É bom, comentem para eu saber o que é, pessoal. Eu já melhorei esse build, esse, esse Raven, mas praticamente eu prefiro, este, eu prefiro este aqui do que o outro, porque era péssimo. Este aqui. Temos Primer Fury uh, esta, esse, esse, Essa arma em si não tem uma boa velocidade Então Primer Fury é importante e já que eu estou com Polar Strike Que diminui um pouco de velocidade Então temos que ter o mesmo de Fury O Choque então é pessoal para ajudar aqui no dano cruzivo, Já que o dano é pouco Temos Perfuração também que vai ajudar muito uh, Volcaid, Voltaid Strike Uh, Programa para de Powerpoint e Drift Contact Pessoal, eu vou sempre ter Drift Contact no meu, nas minhas builds por um motivo Pela chance de status, ok? <risos> Mentira uh, Pelo aumento de duração de, em, em combo, ok? Só por causa disso, quanto mais combo eu fizer, mais duração eu vou ter Também pela chance de status, essa arma não é boa em status Temos 50% de status graças a essas duas, graças a esses, dois, esses dois mods Então, ajuda muito Convém. E agora, pessoal, vou apresentar a, sem, sem, <risos> calma, a build sem, sem Raven, okay? que é completamente diferente, okay? que é, é simples. Só precisam de, de modar é o mesmo: Vlocking Smash, and Down, Drift Contact, uh, Redding Strike para a perfuração e dano de corte, a uh, Fury, Blonde Rouge, Violent Scores, Paracer Point e Spoil Strike. Simplesmente isso, uh, dano de alimentar é bem pouco, né? como conta com, muito forte Também tá tanto perfuração como está tá, igualada Eu vou começar a apresentar primeiro o sem, sem Riven Ok pessoal, a primeira, a primeira build é sem Riven Vejam aqui para vocês para vocês que é realmente muito top. Pessoal lembrando que o meu lock está com arcane strike ok, mais velocidade ainda, mais para de fio ainda por cima, mais velocidade ainda, vamos começar, eu vou tentar eliminar essa fila toda primeiro e depois elimino aquela fila para vocês verem, uma sem raven, outra Riven. vamos lá pessoal vejam, arcane strike está ativo pessoal, olha bem a vida dele ok, esta aqui é sem raven só para já lembrar, é o modo sem raven a build sem raven, não o modo sem raven, é a build sem riven E é top pessoal, vocês podem ver que a vida dos inimigos correm muito rápido também Quanto mais velocidade é, é dada pelo arcane strike, melhor ainda Mais dano de perforação e de corte é causado Ok pessoal E praticamente não foi ativado ainda o dano de cruzive Pessoal, primeira linha eliminada sem raven sem okay. Agora vamos ver a build sem raven, com raven, com raven, com não sei, é com raven A ah, sério, isso é complicado Uh, então, agora vamos com o Riven, pessoal, está aqui, agora vamos eliminar outra linha dos inimigos Pessoal, uh, vendo que este aqui tem o Riven, a sua velocidade nem tão alta como é devido Mas é muito top essa build e é forte, por é caras Então, vejam aqui, a vida dos inimigos do Raven aqui já corre muito mais rápido Por causa do dano de perforação, ok, esta build está focada na perfuração, corte, dano de corresivo e proc é muito rápido, proca é muito dos danos, ok pessoal, e foi logo, vocês viram pessoal, aqui o proc de perfuração corte é muito rápido mesmo, é quase, é, é quase sempre, está sempre constante o dano dos então, dois danos, ok pessoal, então esta foi a build de hoje, a apresentação aqui, espero que vocês tenham gostado, uh, se gostar deixa o seu like, se inscreva no canal pessoal, uh, eu estou a pensar em deixar aqui o meu instagram Caso vocês quiserem, dar uma passada lá e uma olhada já agora. Eu não sei se isso vale a pena, mas já. Então, pessoal, foi mais um vídeo aqui do canal Dark Gaming. Até a próxima.